seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje eu vou falar sobre o primeiro capítulo da história do DKV Carcará. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta. A Vemag foi uma empresa de extrema relevância no cenário automotivo brasileiro. Sua história começou no Brasil em 1937, quando Walter Krug, executivo da Auto Union na Alemanha, migrou para o Brasil e criou uma filial da Auto Union no Rio de Janeiro. Em 1952, Domingos Fernandes criou a VMAG, Veículos e Máquinas Agrícolas S.A., que seria a fabricante dos DKVs no Brasil, mas só em agosto de 1956, quando seu processo foi aprovado pelo GEA, o Grupo Executivo da Indústria Automobilística, iniciou-se a montagem dos DKVs Vemag no Brasil, em uma área fabril de 87.144 metros quadrados, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Desde o lançamento do seu primeiro modelo, em 19 de novembro de 1956, a perua DKV Universal, Diversos outros modelos figuraram no mercado nacional, passando pelos DKV VMAG, o DKV VMAG Candango, o sedã DKV VMAG Belcar, a perua DKV VMAG Vemaguete, os modelos mais simples como o DKV VMAG Caissara e o DKV VMAG Pracinha, e o elegante DKV Vemag Fissore. A VMAG, em 1960, foi a primeira fabricante de carros nacionais a montar um departamento de competição no Brasil, como parte de sua estratégia de marketing, com Jorge Letri como chefe de equipe oficial, Bird Clemente e Mário César de Camargo Filho, o Marinho, como seus pilotos oficiais, e Miguel Crispim Ladeira, o papa da mecânica DKV, como responsável pela preparação e desenvolvimento mecânico dos modelos. A equipe obteve sucesso nas pistas, mas com a compra da VMAG pela Volkswagen, em meados dos anos 60, seu departamento de competições foi desativado. A história completa da VMAG e os bastidores do encerramento de suas atividades no Brasil, você poderá assistir em três capítulos aqui no canal, que você encontra os links na descrição. Com o certeiro fim da marca, George Lettree teve uma ideia para encerrar as atividades do departamento de competições da fábrica em grande estilo e deixar um legado da marca, mesmo sem o apoio oficial da fábrica. Guardado no departamento de competições da VMAG, um Fórmula Júnior com motor DKV fabricado por Tony Bianco e Chico Land, e que pertencia a Berde Clemente, ex-piloto da VMAG, e que era então piloto da Willis, porém com uma relação de amizade com George Lettry e com a diretoria da VMAG, foi utilizado como base para uma carroceria leve e aerodinâmica. A proposta era estabelecer o primeiro recorde brasileiro e sul-americano de velocidade de quilômetro lançado, semelhante às tentativas de recordes da Auto Union na Europa. O Streamlined foi desenhado por Anísio Campos, com a supervisão técnica de George Lettry e construção de Rino Malzoni. Ele começou a ser produzido em fevereiro de 1965, na fazenda Chimbó de Rino Malzoni, em Matão, no interior de São Paulo, inicialmente com o nome Arpoador, como referência ao quarto centenário da cidade do Rio de Janeiro. Sua carroceria, moldada em chapa de alumínio e testada no túnel de vento do CTA, foi montada sobre a estrutura tubular do Fórmula Júnior. O motor era traseiro central, com um bloco e transecho DKV de três cilindros, com capacidade cúbica aumentada para 1.089,4 cm cúbicos, com três carburadores, sendo um carburador horizontal duplo e outro com um corpo cortado, Solex 44 PHH, com transmissão de quatro marchas com câmbio e diferencial longos que rendia 105 cavalos a 5.800 RPMs e torque de 11,6 kgfm de torque a 5.000 RPMs, e foi preparado pelo mestre Miguel Crispim, que virava noites limando as janelas dos blocos para mais que dobrar a potência de motores que tinham 44 cavalos originais de fábrica. O carro precisava ser empurrado para funcionar o motor, pois não tinha motor de partida para aliviar seu peso. Ele tinha suspensão independente, com braços triangulares e molas helicoidais nas quatro rodas, pneus cinturato 16515 traseiros e 155 -15 dianteiros, freios a disco na frente e traseiro a tambor, e o habitáculo era coberto por uma cúpula basculante de acrílico semelhante aos caças militares contemporâneos. Ele pesava quase 500 quilos, e mesmo sem os dados oficiais de sua aerodinâmica, seu coeficiente de penetração aerodinâmica devia ser um pouco menos que 0,20, em função da restrita área frontal. No decorrer do projeto, o protótipo teve seu nome alterado para Carcará, nome de uma canção de sucesso da época, de José Cândido e letra de João do Vale, que foi cantada por Nara Leão, e também por Chico Buarque e Maria Bethânia, em alusão a uma ave de rapina voraz do nordeste brasileiro, que, conforme a letra da música, era um bicho que a voa que nem avião. Um fato curioso sobre sua construção, não divulgado na época, foi que, para adiantar sua montagem e não ficar aguardando o recebimento das chapas de alumínio, Rino Malzoni conseguiu, com o um pároco da cidade de Matão, onde estava sendo construído o carro, algumas folhas do material que estavam sendo utilizadas para a cobertura da igreja matriz local, que estava em construção, que depois foram repostas. Foram oito meses de segredo na fábrica e oito meses de trabalho. O DKV Carcará teve como incentivador a editora Abril, através do diretor de redação da revista Quatro Rodas, Leszek Bilic, que tinha uma grande amizade com George Lettry, e era um ex-executivo da Vemag. Inclusive, a Editora Abril importou para o feito um cronômetro Omega com fotocélulas para cronometragem eletrônica, exigência da FIA para registro oficial de recordes. Os primeiros testes foram realizados em uma estrada em torno da Fazenda Chimbó em Matão. Logo depois, um teste foi realizado no Autódromo de Interlagos. Nessa pista, o DKV Carcará atingiu velocidade muito próxima a 200 km por hora e nada de anormal foi observado. O carro foi então pintado de branco e decorado com o logotipo da Vemag e a inscrição Carroçaria Malzone Campos nas suas laterais, abaixo da faixa verde e amarela do Brasil, e foi levado para o Rio de Janeiro para a tentativa de estabelecer a marca de velocidade. Ao volante estava o piloto da Vemag, Mário César de Camargo Filho, o Marinho, e o local escolhido por Jorge Letre foi a então parte inicial da Rodovia Rio Santos, no estado do Rio de Janeiro, um trecho de reta desértico de 5 km, pista única, declividade zero, compressão atmosférica padrão de 760 mm de mercúrio no nível do mar, e fechada ao trânsito por algumas horas nos dias 28 e 29. No dia 28 de junho, véspera da prova, surgiu um problema inesperado de instabilidade direcional no carro ao chegar a 160 km por hora e sua correção, mínima que fosse, gerava um pêndulo de amplitude crescente difícil de neutralizar. Em função disso, o carro rodou em plena reta e toda a equipe ficou apreensiva. Fato agravado pela história da morte de Bernd Rosemeyer na tentativa do estabelecimento de recorde da Auto Union em 1938 na Alemanha, quando perdeu o controle de seu carro a mais de 400 km por hora. O mecânico-chefe Miguel Crispin então lembrou-se que na montagem do carro, George Letri disse que não precisava de barra estabilizadora dianteira, pois só andaria em reta e o carro foi para o Rio de Janeiro sem a barra estabilizadora. Jorge Lettree então chegou ao problema. Com a forte pressão aerodinâmica na frente, a falta da barra estabilizadora aumentava a resposta de direção e induzia a instabilidade e o pêndulo. O problema é que não havia tempo hábil para pegar a barra na fábrica, levá-la para o Rio de Janeiro e montá-la, pois o teste era no dia seguinte e não tinha como alterar a data. Jorge Lettri resolveu diminuir o excesso de resposta modificando os pneus, pegando as rodas dianteiras da Pirua Vemagette de Bob Sharp, também da Vemag e que acompanhava os testes, que tinham pneus Pirelli Stelvio ST17, espala de segurança 560 por 15, substituindo os radiais Pirelli CF67. O problema era que a classificação desses pneus era P para até 150 km por hora, frente aos 240 km por hora de máxima dos Pirelli CF67, que os tornavam inaptos para o teste. A própria Pirelli não recomendou o uso dos pneus que Jorge Lettri substituiu, e isso criou um atrito entre o piloto Marinho, que se recusou a pilotar o carro, e Jorge Eletri Marinho retornou a São Paulo, e Jorge Letre então convidou o piloto Norman Casari, que era piloto de DKV, para realizar o teste. Na tarde do dia 28, Norman Casari testou o carro, passando dos 160 km por hora e na volta, em função do calor que estava no Rio de Janeiro, um pneu dianteiro descolou a banda de rodagem, precisando ser substituído pelo Step da Vemaguete. Norman Casari também sentiu o motor dar sinais de pistão travando. Uma exigência de Casari foi a instalação de um volante de madeira de maior diâmetro para minimizar as reações em caso de necessidade, tornando a direção mais lenta, visando ter um controle maior na condução. Numa quarta-feira, 29 de junho de 1966, estava tudo preparado para a prova de fogo. O teste aconteceu de manhã, bem cedo, por volta das 7 horas, com ar e asfalto ainda com baixas temperaturas. Conforme regulamento de recordes da FIA, após percorrer um sentido, o competidor é obrigado a aguardar meia hora antes do percurso de volta, sempre com uma média de duas passagens. Apesar da grande apreensão para o teste, o resultado foi excelente, com a marca estabelecida sem nenhum incidente, Obtendo-se 214,477 km por hora num sentido e 211,329 km por hora em outro, com uma média de 212,903 km por hora. Após o objetivo atingido, na noite do dia do recorde, Norman Casari inaugurou sua revenda DKV Vemag, a cota em Botafogo, no Rio de Janeiro, e algumas situações inusitadas aconteceram com o DKV Carcará, que ficou com Norman Casari, como seu sumiço e seu ressurgimento, que veremos no próximo capítulo. Aqui finaliza o primeiro capítulo da história do DKV Carcará. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e acompanhar as nossas redes sociais. Na semana que vem eu volto com o segundo capítulo dessa história. Até lá!